Olá, e seus bandos curiosos empolgados para o vídeo. Aqui quem está falando é Davi Fortunato, dono desse canalzinho aqui. E sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre as 5 guerras mais sangrentas da história. Então, solta a vinheta. vídeo já se inscreva no canal dessa barrinha e deixe logo o seu like me seguir minhas redes sociais que estão embaixo na descrição para ficar por dentro de tudo que acontece no canal e ative o sininho sempre quando tiver vídeos novos você receberá uma notificação agora sim bora pro vídeo as guerras sempre ouvimos falar delas não é mesmo pois é desde que a humanidade surgiu até os dias de hoje foram travadas mais de 200 guerras. Só para se ter uma noção, a humanidade só viveu 8% de toda a história em paz, ou seja, sem guerra. Mas se você perguntasse por que existe tanta guerra assim, a resposta é simples, dinheiro e ganância. Mas, sem enrolação, vamos começar pela quinta guerra. Em quinto lugar nós temos a rebelião do Shan. Essa rebelião aconteceu na China dos anos de 755 ao ano de 763. Essa rebelião aconteceu durante a dinastia Tang, quando um general se declarou imperador, formando assim a dinastia Yan. O resultado dessa guerra foi uma estimativa de 13 milhões a 36 milhões de mortes. Em quarto lugar nós temos as conquistas mongóis. As conquistas mongóis foram na Ásia, na Europa Oriental e no Oriente Médio e duraram do ano de 1207 ao ano de 1472. O Império Mongol foi um dos maiores impérios que a humanidade já presenciou. E o resultado dessas conquistas foi uma estimativa de 30 milhões a 60 milhões de mortes. Em terceiro lugar, nós temos a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu nos anos de 1914 ao ano de 1918. A Primeira Guerra Mundial envolveu a maior parte das potências mundiais, que foram divididas em duas alianças de oposição. O resultado dessa guerra foi uma estimativa de 15 milhões a 65 milhões de mortes. Das tragédias do século XX, a Grande Guerra é considerada como a que mais afetou a humanidade. Não apenas pelos 22 milhões de mortos entre 1914 e 1918, em uma população muito menor que a atual. Foi muito mais que a morte. Antigos impérios foram destruídos. O mundo perdeu gerações de filósofos, escritores, construtores, músicos, poetas, cientistas, médicos, artistas. A flor e a semente de um continente magnífico, mortas na lama e na desgraça. Em segundo lugar nós temos a Rebelião Taiping. A Rebelião Taiping aconteceu na China nos anos de 1851, ao ano de 1864. Essa guerra foi liderada pelo cristão convertido heterodoxo hong Xiuquan, que disse ter recebido visões que afirmavam que ele era o irmão mais novo de Jesus Cristo contra a dinastia Qing. Bom, o resultado da rebelião Taiping foi uma estimativa de 20 milhões a 100 milhões de mortes. em primeiro lugar nós temos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu do ano de 1939 ao ano de 1945. E essa guerra foi marcada pelo holocausto, pela morte em massa de civis e pelo uso de armas nucleares. O resultado dessa guerra foi uma estimativa de 40 milhões a 72 milhões de mortes. Bom, mas enfim galera, esse foi o vídeo. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, comente aí embaixo também temas para próximos vídeos. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir em minhas redes sociais, ativar o sininho. Também dê uma passadinha nos canais parceiros que estarão embaixo na descrição e valeu!